Só, assim, eu, tipo, meu nome não é só meu sobrenome, só usar nada, é o sobrenome. E eu lembro que eu tava em algum retiro, acho que era um retiro religioso, tipo, cegue. Da... Minha amiga era muito católica, ela sempre insistia pra mim, ai, ah, faz o segno e tal, eu vou, por amor a você, porque eu não sou envolvida com religiões assim, né? Então eu fui pra experimentar e saber como que era. E no meio desse alvoroço todo, eles pediram para falar um apelido. E eu, meu Deus, que apelido. não tem apelido, né? E aí, eu, eu acho que por acaso, minha mãe tava falando com a minha irmã. e Todo mundo chama Sol, né? Da família. E aí, falando da de Sol, eu falei, é Sol. Eu falei, foi Sol. Eu tenho 29 anos. Eu nasci aqui mesmo, em Campo Grande. É, eu mexo com desenho desenho geral, né? só que o que eu ganho dinheiro hoje é a partir da tatuagem, mas eu comecei a desenhar com seis anos, eu considero assim porque foi quando bateu em mim aqui de olhar um desenho e falar assim, Pô, eu gosto disso, de... eu quero fazer isso assim. e achei massa, eu tenho esse desenho hoje ainda, 97, 96. Eu acho que só para arquitetura que eu voltei para o desenho, né? porque a gente tem, pelo menos no início do curso, tem bastante coisa de desenho plástico para trabalhar isso e aí eu voltei a desenhar e no meio da faculdade foi quando eu aprendi a tatuar. Eu terminei a graduação e hoje eu trabalho só com tatuagem, voltada para um trabalho autoral, né? de construção junto com a pessoa, o desenho. métodos criativos, que dependendo de como que eu tô, eu vou direcionar para aquele tipo. Então, se é uma produção, por exemplo, de uma tatuagem voltada para mim que me conta uma história, eu tenho essa produção conjunta. Então, eu tenho que fazer uma pesquisa do que, que a pessoa está me falando, entender o mundo dela. Então, eu abro todo um acervo disso. É isso pode ser, que é comum a todas as artes, uma pesquisa, né, uma imersão de você é, absorver aquele conhecimento, passar por um filtro de, de vivências nossos, né, meu, e aí colocar uma coisa nova para fora, uma criação partida daquilo, isso é comum, mas dependendo dos espaços eles vão absorver aquelas as características. Eu senti que as temáticas começaram a voltar para um, para um autoconhecimento, e aí é uma coisa muito louca porque é, a gente começa a se, a, a se conhecer observando o outro. Como se o outro fosse o reflexo de você mesmo. O outro não é o outro. Ele é ali na, na particularidade dele, mas o que a gente absorve do outro é muito mais a gente mesmo. Né? Porque a pessoa pode fazer o que ela quiser, mas é, é, é essa recepção que a gente vai fazer. Então eu comecei até essa abordagem quando eu recebo a os pedidos da tatuagem, porque essa é a troca que eu estou tendo. Porque quando eu estou sozinha, é como se eu estivesse explorando esse universo muito certo e, e, e talvez um pouco egoico, né? Dessa minha construção, eu comigo mesmo. Agora, quando entra a percepção do outro, é como se tudo isso assim, tipo, tivesse uma máquina girando, né tivesse uma coisa muito mais profunda e, e, e outras variáveis. E eu tenho que respeitar aquilo, e escutar empaticamente, e também ser sincera na hora que eu falar e, e eu sinto que com a pandemia aumentou ainda mais isso porque é a única relação que eu tenho com as pessoas tipo, externas que moram comigo, né? eu moro com mais duas mas fora disso, é onde eu tô tendo troca porque não tem festa, não tem pessoas na rua eu não faço mais faculdade, né então é como se o palco fosse isso essa troca com as pessoas. O que eu comecei a perceber é as ligações das pessoas por chamado, eu acho. É, eu sinto que isso, tipo, ajudou muito a gente continuar tendo as trocas do que ser totalmente cortado, mas assim, eu acho muito difícil. Tipo, eu vejo eu tenho meu um sobrinho de 7 anos, eu vejo a dificuldade que é você alfabetizar uma criança digital e é tipo contar com a ajuda dos pais então eu sinto que o meio sai é, essa site do espaço, ele ajuda mas ele é muito precário demais, ele só tá tampando os buracos, talvez agora daqui um ano as coisas melhorem a internet pode melhorar porque também há uma falha mas isso é muito difícil como eu consigo me adaptar a isso né? ter essa ideia tipo, de querer ter uma coisa única, mas ao mesmo tempo utilizar esses suportes que a tecnologia me propõe. Eu acho que esse pode estar sendo um desafio. Né? De... É uma busca só, tipo, eu acho massa isso e vou continuar tocando isso, né? Que é esse trabalho autoral e... e essa... Eu acho que eu nunca fui outra coisa, ou se eu fui, foi há muito tempo atrás. É um caminho que eu não sei o que geraria. Meu nome é Juliano, eu sou colombiano, mas moro aqui no Brasil. O que que eu faço? Eu sou de formação, sou arquiteto. Eu me formei em Bogotá e aí viajei para Latino-América, nesse processo eu me interessei mais pelo fazer artístico. Então eu comecei a trabalhar com música, comecei a trabalhar com arte, é, com teatro também, fiz um, um tempo. E aqui no Brasil estou trabalhando mais com as questões de produção cultural, é, fazer digitais, indo atrás de processos, eu participo de grupos de investigação, que tem a ver com arte, também, de pesquisa. Trabalhando sempre como teatro, sempre assim, é há artes diferentes mídias, assim, uma coisa aqui, uma coisa lá, som, uma pessoal, um espaço. Eu acho que o meu processo, ele é muito intimista, ele é muito de eu, mim. Eu, eu já pensei que às vezes sou muito egoísta nesse sentido, mas eu, eu não consigo fazer as minhas obras um tipo de obras, assim, se não quando eu estou isolado. Essa é uma coisa que eu percebi no meu processo. Outro tipo de obras, como aquelas que é, trabalham com coisas digitais, que eu faço colaborativamente, é evidente que é essa, essa intimidade comigo mesmo, esse egoísmo, ele, ele se perpassa, ele constrói de outro jeito. Eu percebo no meu processo que eu sempre tenho que colocar algum tipo de preocupação. Ela é, um, ela é uma preocupação arbitrária, ou seja, ela é muito do jeito que eu quero e a partir disso as coisas vão se elaborando. Eu acho que eu parei o tempo de fazer coisas na pandemia mesmo, focando nos outros trabalhos também. Eu tentei até pegar o discurso da pandemia para começar a fazer a arte, mas eu contra os corres, o trabalho de arte com a parte mais. É, não trabalho que arquitetura mesmo, de free, fazendo projetos, isso. Eu, também não. Eu, eu mesmo que me afastei um pouco do mundo. Contudo, eu conheci o grupo de pesquisa em arte, tecnologia e sociedade da Venise, Pascoal, que é professora da universidade, aqui da UFMS. E com ele a gente está começando a trabalhar questões de arte digital. E dentro dessas questões que a gente está trabalhando, a gente tomou um projeto falando de pandemia e arte digital. Então começar a produzir mais coisas para né, digital, assim. Só que tentando pensar obviamente. Como isso afetaria, como daria para renovar talvez essa relação do que eu já tinha feito com o que eu colocava para incorporar Ou não dava para fazer, mas então tipo assim, foi mais como uma puxada, porque o mundo muito foi para lá um pouco E aí eu peguei a Maré e cheguei lá, então falei, ah, tá, vamos começar a fazer isso é essa imagética, né? imagética que aparece e obviamente trazendo todos os conceitos da tipo, que vem junto com essa revolução digital, né? das tecnologias da informação e da comunicação. Mas para mim tudo isso, desde essa perspectiva teórica, ela é uma continuidade. Se assim, tipo, assim, eu posso sair de uma e chegar na outra, porque é muito híbrido, esse, esse esse conceito que eu, que eu carrego comigo. De arte nos povos originários da Colômbia. Foi-me né que essa palavra né, ela é um conceito muito do mundo ocidental. Nessa né? cultura, nos modos de ver, é a palavra, de fato, a arte, não é uma construção como a gente educava velho, né? ela é uma continuidade da vida. Então eu gosto de ver a arte como isso, não como uma coisa externa que você tem que se assim, encaixar num processo, porque você tem que fazer desse jeito ou um outro, né? se não como uma continuidade ver, ou seja, todo mundo pode e deve é, criar coisas. Eu nasci na Venezuela, mas moro aqui com meus pais, faz 12 anos, em Campo Grande, né? mas me formei em artes visuais pela Federal, em 2019. O meu foco assim, na minha arte, a, principalmente, é a expressão, né? tipo, me expressar, comunicar minhas emoções, meus sentimentos, mas gosto de usar a arte também como um meio de, de questionamento. Eu gosto de usar tipo, meio de questionamento de, de formar algum questionamento nas pessoas Algumas dúvidas é, Mas também, tipo, delas Sei lá, sentirem alguma coisa Se verem ali É... é acho que de, de entrarem em contato Se encontrarem de alguma forma e Sentirem alguma coisa, né? Eu gosto bastante de... Ilustrar pessoas, é, seres. É, ilustrar. É, acho seres sem gênero definido, assim, seres que demonstram alguma dúvida ou algum questionamento assim, nas pessoas, ou que tipo, são só seres, sabe? Pessoas é, sem características que denotem seu gênero, assim. Eu trabalho geralmente aqui no meu quarto, é, é, geralmente trabalho mais assim, tipo no chão, sentada, é, é tipo, espalho tudo no chão, assim, e, ou na minha cama, são os dois lugares que eu mais uso, assim, tem o escritório, mas eu não uso acho que eu Ele é muito interligado ao meu emocional, né? Tipo, a como eu tô, se eu tô falando da vida. É, então acho que é tem muito a ver com isso, assim, né? Tipo, se eu tô é, meio bloqueada, assim, em algumas áreas da minha vida eu tô bloqueada artisticamente, né? E vice-versa, assim. É, mas.. Geralmente, assim, também surgem assim, referências de, de música, de filmes, de coisas que eu leio, tipo, coisas na internet. Tipo, ideias, assim, né, que vão surgindo, tipo, inspirações. No digital, assim, acho que no começo da pandemia é como a gente. Sei lá, foi focando mais tipo, né, em vender, comercializar tudo pelo digital. Eu comecei a, a oferecer para as pessoas: tipo, ah, eu posso fazer algum trabalho visual para você, tipo, de graça, né? Para a pessoa conseguir estar tá divulgando o trabalho dela, né? Tipo, um negócio, sabe? De coisa de comida, essas coisas. E acabou sem, assim, tipo, eu acabei adentrando mais nessa, nessa via assim, de trabalho, de marketing digital. A arte no digital é um universo muito grande, muito da hora, isso de muita exploração, assim, tipo, tem muita coisa que vamos dizer, eu não conheço, assim, mas que eu acho muito massa. Tem muitas ferramentas que dá para para utilizar, para explorar. Eu acho que a arte tem um poder muito grande de transformação. É... A arte é, ela, ela tem um meio de, de comunicar, né, as coisas e atingir as emoções das pessoas, né, tipo, atingir os sentimentos, fazer as pessoas sentirem, né. e eu acho que é através do sentimento que a gente gera algum tipo de mudança, né. é, mas além tipo de, de mudança, transformação, eu acho que é um, é um meio de expressão, assim, né, um meio de de se conectar com as pessoas, com a... acho que é algo que todo mundo é capaz de fazer, assim, todo mundo tem, sei lá, dentro.